Você é maior do que qualquer problema Hoje nós vamos ver o que são e o que não são os problemas Por que é que existem o verdadeiro problema do ser humano O maior problema do ser humano O jeito errado de lidar com problemas Dicas para você lidar com os seus problemas E duas dicas extras, bicho Então vamos lá Eu vou começar essa live com uma citação do Tamer Uma dica do Tamer Abre aspas O problema não é o problema é como a gente lida com o problema. Fecha aspas. O problema não é o problema, é como a gente lida com o problema. Então vamos lá. Eu começo sempre definindo, né, bicho? Definindo o conceito que a gente está trazendo, o conceito que a gente quer trazer. Então, o que é o problema? O que é um problema? Segundo o Michaelis, no né, dicionário, problema é sinônimo de crise. E crise vem do grego, a etimologia é grego, vem do grego, significa crises que quer dizer momento de decisão ou momento de mudança súbita. Então, é, do grego crises, a crise quer dizer momento de mudança, mudança súbita, mudança repentina, para quem não sabe o que é súbita, súbito quer dizer de repente, né, repentino, momento de decisão. Na minha opinião, a minha definição, a minha definição particular de, de, de problema, de crise, é desafio, é viver... Na minha opinião, é um desafio constante a vida, é um desafio constante e a vida requer preparação, cara. É por isso que a imensa maioria das pessoas apenas sobrevive. Então, é uns sobrevivem com mais, outros com menos, eu digo sempre isso, mas o fato indiscutível é que a imensa maioria das pessoas apenas sobrevive. Porque a vida é um desafio, a vida é desafiante e ela requer da gente preparação. Escreve aí para mim, a galera toda aí, qual é a sua definição de problema. Você já pensou nisso, cara? A gente vai falar profundamente sobre isso daqui a pouco. Problema eu chamo de desafio, exatamente, Núbia, eu faço a mesma coisa. Problema para mim é um desafio. Vamos lá, é, o, o problema, bicho, como diz a nossa live, como é o título da live, não é maior do que você. É, o problema não é culpa de ninguém existe uma um padrão no ser humano que é procurar Daniela Delgobo deparar se com algo que não vemos a solução interessante essa esse conceito dela do que seja crise do que seja, do que seja problema deparar-se com algo que não vemos a solução é o conceito que ela tem de problema vai escrever no teu aí cara porque presta atenção as palavras são símbolos Ok e elas têm o objetivo de dar um significado a uma experiência qualquer e nós damos nomes diferentes para as nossas experiências e significados diferentes para as palavras que nós utilizamos então isso é muito importante porque este significado que a gente chama de enquadramento o significado é uma espécie de enquadramento muda tudo bicho na hora de você lidar com a coisa com a experiência seja ela qual for inclusive com os problemas nós temos um padrão o ser humano tem um padrão de buscar culpados de procurar as pessoas que é, a gente tem, tende a culpar alguém nós aprendemos com, com o cristianismo e com as suas derivações com as com as religiões derivadas do cristianismo a terceirizar não só a solução como também o problema então ou ou Deus está provando ou o diabo está tentando isso não, não, ok <risos> nós não acreditamos nisso nós acreditamos que se existe um responsável, se existe um culpado, é você pelos seus problemas. Por que, Tamer? Porque a vida é feita de escolhas. Então, os problemas que nós vivemos são parte é, integrante das escolhas que a gente faz, ok? Então, é muito, é muito fácil e até confortável responsabilizar as outras pessoas, culpar os outros. Cristina Tamer, minha prima, o problema é algo que tira a nossa paz e exige uma decisão. É exatamente mas segura na decisão aí que eu vou falar mais tarde então cara nós temos o padrão de responsabilizar os outros né de culpar alguém de buscar um culpado essa é uma maneira muito equivocada então o problema não é provação o problema não é tentação o problema não é culpa de ninguém essa é bobagem e o problema não é maior do que o ser humano ele demanda assim a sua energia como disse agora a Cristina e, e às vezes ele mexe com o nosso foco como disse a, a Daniela né a gente olha para aquilo é algo que para o qual a gente não vê a solução mas o fato é que é uma questão de foco, o problema não é maior do que nós. Os problemas fazem parte da vida, por que, é que eles existem? Na minha, na minha opinião, os problemas existem para que nós tenhamos algum aprendizado. Então, quando a gente... os problemas fazem parte da vida. Ora, se tudo na natureza é feito para dar certo, nós também somos feitos para dar certo, ok? Então, qual é, o, qual é o grande desafio na hora da gente lidar com o problema? a gente significar o problema, a nossa atitude frente ao problema. É, embora nós vivamos num contexto limitador, limitante, é claro que embora a gente viva numa sociedade cheia de dificuldades, cheia de desigualdade, cheia de problemas, é, a, a, a, não é, em geral, a realidade que nos limita. O que nos limita é a maneira como nós lidamos com a realidade. Por isso que o problema não é o problema, é como a gente lida com o problema. E o que é que determina como é que nós vamos agir ou reagir frente ao problema? É o nosso modelo mental. São as nossas crenças, entre elas, entre as quais as que eu disse agora. Então acreditar que o problema é uma aprovação de uma, de uma inteligência que não é você, além de você. Ou acreditar que o problema é uma tentação também de uma inteligência que vai além de você. É um equívoco, você é o responsável. Se há um responsável, você é o responsável porque você é que faz as escolhas que geram os problemas que você tem na vida. É, eu tenho, eu, eu recentemente escutei o Baba King gosta, o Baba King gosta de contar uma história interessante que é a seguinte. Siga no que eu vou dizer para você. Ele conta que uma vez tomou um táxi, estava dentro do táxi e entrou uma, uma a, o, o taxista ligou o rádio e entrou uma, uma reportagem enfim, uma notícia de que a família do Bob Marley teria recebido naquele ano o equivalente, o equivalente a 15 milhões. E aí ele diz assim. Um insight que ele teve que eu acho interessantíssimo. Ora, o Bob Marley, mesmo depois de 40 anos de morto, né? estava morto há 40 anos, ele ainda consegue faturar 15 milhões por ano. Né? E por que, é que a pessoa que está viva, por que, é que os vivos não conseguem resolver os seus problemas, inclusive financeiros, e é, prover? a sua subsistência fazer o básico da sua subsistência eu tenho uma uma, uma hipótese para isso tá é porque o, o a, a arte de Bob marley a, a música dele enfim as, as as as manifestações da sua arte são fruto da sua alma e fazer aquilo com a alma ele fazer aquilo com o coração e aí claro bicho quando você faz as coisas com a alma com o coração aquilo ganha uma, uma o teu brilho né o brilho da sua alma vem, vem para fora. É, diferente das pessoas que fazem as coisas sem propósito, sem sentido, enfim, que não, não estão verdadeiramente naquilo que fazem, ou é, cuja obra está apenas atrelada a um modelo mental e não a sua essência, não a, a sua pessoa de base, não a pessoa que verdadeiramente são. Então veja, por que, por que, que as igrejas, seguindo aí o, o, o exemplo do, do Bob Marley, por que, que as igrejas, eu estou falando de um modelo mental, para depois a gente falar do jeito errado, do jeito certo de lidar com problemas. Por que, que as igrejas é, pen, neopentecostais são prósperas, ricas, é, e, e não só as igrejas, obviamente, mas grande parte do seu, dos seus integrantes, dos seus membros, e as igrejas anteriores, né, pentecostais ou evangélicas, etc., protestantes, não eram ricas, já que a Bíblia é a mesma, já que o Evangelho é o mesmo. Eu sou de um tempo, querido, não é, que é, Você entrava numa igreja, por exemplo... É, evangélica e é o culto pentecostal etc o culto era naquele chão batido é né? chão de terra batida aquele banco duro morou você sentava no kuduro e naquele chão de terra batida bicho então qual é a diferença a diferença é que a leitura da, da, da, da Bíblia né a leitura e a pregação são completamente diferentes você você pega a leitura o modelo mental entenda o significado os significados que essa galera neopentecostal né? dá para aquilo que eles estão pregando e claro o, o, o modelo mental gera um discurso né? verbal e não verbal então a pregação é outra completamente diferente é a mesma Bíblia é o mesmo Evangelho é o mesmo Deus enfim eles professam a mesma fé mas são discursos completamente diferentes se você não, não tiver fora do contexto você tem a impressão de que eles estão falando a mesma coisa falando de coisas diferentes por que, Tamer? Porque a visão anterior era uma visão de escassez. A visão deles agora é uma visão de prosperidade. Então, cara, a maneira como você... Às vezes o problema na sua vida é você que cria, por causa do... não está na realidade. Então, de novo, por que, que o, mesmo, o mesmo contexto aqui, a mesma experiência aqui, Igual aqui tem resultados completamente diferentes. Que a maneira de lidar com aquilo, a maneira de lidar com aquela realidade é completamente diferente. Tem a ver com a leitura que você faz, tem a ver com o significado que você vai dizer isso. Aí você vai dizer, ah, então eles são prósperos, eles são ricos, porque eles pedem dinheiro, mas sempre pediram essa é uma prática da igreja cristã. É, é o dízimo é bíblico. Enfim, tá, é, Você chega em qualquer missa que você vai assistir a qualquer hora, tem lá, tem lá o gasofilácio Se você não sabe o que é gasofilácio é aquele a urna em que o sujeito joga ali a sua moeda, cujo tilintar é, libera-lhe dos pecados, né? segundo as crenças do passado. Então eles sempre pediram, então, o problema não é esse, a riqueza, a prosperidade, não tem a ver com esse comportamento, tem a ver com a maneira como eles lidam, com o modelo mental. Recentemente, quando a gente falava, falava de, numa live aqui qualquer, uma pessoa da audiência, uma mulher da audiência, respondeu assim para mim, disse assim pra mim, Tamer, mas na vida tem sempre um mas E aí eu respondi para ela assim: a vida tem sempre o um mais, porque é isso que nos faz crescer. Eu, Tamer, particularmente devo confessar a vocês que eu já desejei que a vida fosse um mar de rosas, né? Que a vida fosse um mar de tranquilidade. Até a cara que eu descobri que isso significa ter morrido, né? Então eu descobri isso quando eu estava internado numa UTI, todo monitorado, né? Enfim, por tudo que era. É, é, aparelho etc etc e, a, e aquilo aquele aparelho é, é, que mediu se a frequência cardíaca sei lá o que aquilo e, e ele e ele alternava não era uma linha reta como eu fiquei sozinho vários dias não tem pensando na vida não tinha outra coisa a fazer a não ser pensar na vida não tinha uma televisão não tinha coisa nenhuma enfim e eu, eu cheguei a essa conclusão falei, cara, eu quis tanto que a vida fosse uma tranquilidade olha olha onde eu me meti Fiquei 10 dias lá, sul -su, tranquilo, mas todo fodido, cara. Entendeu? Então, essa, essa tranquilidade, bicho, é feita para dar errado. A vida não é uma linha reta, a vida não é uma, uma, uma coisa tranquila. Se liga no que eu vou dizer a você. Essa tranquilidade que a gente busca fora não é a verdadeira tran tranquilidade. Eu buscava uma tranquilidade fora. Eu buscava que as circunstâncias da minha vida fossem tranquilas. Cara, mas isso não é a tranquilidade, porque é da vida essa oscilação, é da vida esses desafios. E aí o que, que, o que, que define essa tranquilidade? A tranquilidade está dentro isso. É A tranquilidade está dentro. A tranquilidade é interna, por mais que o, o externo, por mais que o, que, o, que o ambiente em que você está esteja alvoroçado, esteja é, turbulento, por mais turbulenta que seja a sua vida... A tranquilidade você tem que buscar dentro, você tem que criar recursos emocionais para lidar com, com os problemas e mais do que lidar, bicho, vencer os problemas, porque de novo, eles fazem parte da vida e eles têm a ver com as suas escolhas e com os significados que você dá às coisas. A programação neurolinguística diz isso, ela, é, eu já, deu, já disse aqui algumas vezes, você deve ter ouvido, me ouvido falar Todo comportamento, toda ação, toda forma de funcionar do mundo é sustentada por, uma, por crenças. As crenças são o principal é, sustentáculo daquilo que a gente faz, da pessoa que a gente é. E a PNL tem uma crença muito, muito poderosa, na minha, na minha opinião. Eu, eu, a PNL tem alguns, alguns princípios, algumas crenças, é, pelas quais eu, eu vou me norteando há alguns anos, já, há décadas, né? eu vou norteando a minha vida por ali. E ela tem essa crença de que, em geral, não é a realidade que nos limita em geral a realidade é absolutamente normal o que nos limita é a maneira como a gente lida com a realidade como especificamente o significado que você dá e as escolhas que você faz e essa tranquilidade que deve ser buscada dentro não buscada fora bom se uma pessoa consegue lidar bem com um problema com os seus problemas com os problemas que ela cria por que é que você não conseguiria por que é que você não consegue? Por que é que outra pessoa não consegue? Se uma pessoa consegue trabalhar e prosperar, por que é que a outra não consegue fazer o básico para a sua sobrevivência, como eu disse agora? Por que que o Bob Marley, depois de morto, fatura 500 milhões e o indivíduo não consegue, uma pessoa viva não consegue fazer o mínimo para, para subsistir? Então, qual é, o, qual é o lance? É um mindset equivocado, é a visão empobrecida de si mesmo, segura aí, se liga aí. Então o indivíduo tem uma visão pobre de si, tem uma autoimagem empobrecida, o sujeito tem uma visão empobrecida de mundo, a pessoa, então eu vou repetir a minha fala. O sujeito é aquele que pratica a ação, mas eu vou repetir. Ou a pessoa tem uma visão empobrecida de si mesma, ou a pessoa tem uma visão empobrecida do mundo, ou a pessoa tem um pensamento de escassez, crenças de escassez, ou a pessoa tá acreditando, está produzindo uma incongruência, porque é muito interessante que há pessoas que acreditam em Deus, há pessoas que, nas suas mais diversas manifestações, nas suas mais diversas religiões e todo um indivíduo que acredita em Deus, ele tem por padrão acreditar-se como parte disso como como parte da criação, como parte dessa riqueza. E aí o sujeito se acha a imagem e semelhança de Deus, mas ele na vida dele isso não acontece. A vida dele não é um espelho daquilo que ele daquilo que ele acredita. É uma coisa absolutamente incongruente. Então os problemas é, são um recado. Se liga no que eu vou te dizer. Os seus problemas são uma comunicação, um recado de como você está em relação ao mundo. Os problemas são um recado pessoal. Os meus problemas têm alguma coisa para me dizer. Os seus problemas têm alguma coisa para dizer para você. Então, é, todo sintoma emocional, psicológico, físico é uma comunicação de como você está em relação ao mundo. É, há algo a ser aprendido. Se você não aprende, você repete a lição e vai repetir tantas quantas vezes até que você aprenda o que precisa ser aprendido. Observe uma coisa, há determinados problemas que se repetem. O sujeito muda de vida, muda de contexto, muda de cidade, muda de tudo, mas o problema é se repete. E se repete por quê? Porque ele vai junto. Ele vai junto com o modelo mental dele, ele vai junto com as crenças dele. A pessoa. Então a pessoa vai junto com o modelo mental dela e com as crenças dela. Forma errada de lidar com o problema. Número um, se conformar. Gente, eu, quando eu falo, eu, deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer para você o seguinte. Algumas coisas que eu trago, é, não é para espetar ninguém, é, é apenas para questionar as coisas, sabe? O questionamento é o combustível da evolução. Se não houver questionamento, a gente não evolui. A ciência evolui como? Avança como? Como é que a ciência avança? Vem alguém e questiona quem veio antes. Questiona o modelo que está estabelecido, que alguém anterior estabeleceu. É por isso que eu trago algumas coisas aqui. Existe um padrão, eu lido com comportamento humano, gente, há porra, 36 anos, 18 dando treinamento. Então, inclusive a minha vida me serve de exemplo positivo e negativo de como as coisas funcionam, sabe? Então eu sei o que, é que funciona e eu sei o que, é que não funciona na maioria das vezes. É claro que a peculiaridade que funciona para mim não funciona para você e vice-versa, sim, isso existe. Agora coisas que são mais ou menos universais. Então há é um padrão, presta atenção no que eu vou te dizer. Há um padrão dos religiosos em se conformar com a condição da sua vida. Então as pessoas se conformam. Se conformam por quê? Porque ou ele está sendo tentado ou está sendo provado. Essa é a lógica da parada. Então, de novo, você acredita no que você quiser, você acredita no que você quer. A crença é sua, o significado das coisas que dá, Você sabendo ou não, queridão e queridona, tendo consciência disso ou não. O problema é que a maioria das pessoas é inconsciente desses processos. A maioria das pessoas não sabe que não sabe. Então, mesmo que você não saiba, é você que dá os significados às coisas da sua vida. Então, se conformar com o um problema é um equívoco. Outro equívoco é, você, outro equívoco é você fugir do problema. Há pessoas que estão correndo, né? Correm do problema como o diabo foge da cruz. É um, equívoco, é um equívoco, porque ele vai te pegar. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Já dizia o filósofo nem Mato Grosso, queridão, que eu admiro muito, que eu gosto muito, diga-se de passagem. Fazer de conta que o problema não existe é um outro equívoco, é a negação. A negação é um mecanismo de defesa do ego. É claro, bicho, que o problema, na minha opinião, tem a função de te fazer uma pessoa melhor. Tem a função de te fazer questionar alguns padrões do seu ego mesmo, sabe? então fazer de conta que o problema não existe negar o problema problema você resolve na hora que ele surge na hora que ele surge porque quanto mais o tempo passa em geral mais o problema cresce Ok então a gente resolve na hora então de novo repetindo se conformar com o problema fugir do problema ou fazer de conta que ele existe é um grande equívoco terceirizar responsabilidades, buscar um culpado então há pessoas que ou, ou o problema é o chefe ou o problema é a mulher ou quem criou o problema é o marido, ou quem criou o problema é a sogra, é o sogro, são os políticos. Quando ele não tem ninguém na terra para culpar, ele está culpando Deus ou o diabo, como eu disse agora há pouco. O Deus está provando ou o diabo está tentando. Tem sempre um responsável que não é a pessoa. E esse é o maior dos equívocos. Então você precisa assumir o pro... assumir a sua participação na criação do problema, nas circunstâncias que você criou para sua vida. Querendo ou não, sabedor disso ou não, você atrai para a sua vida... Dica do Tamer, querendo ou não, você atrai para a sua vida pessoas e circunstâncias absolutamente alinhadas com o seu pensamento, com a, sua, com a sua forma de ser, com a sua forma de funcionar. Um outro equívoco é a pessoa tratar o problema como limitação. O problema não é uma limitação, ok? Ok. Assim como ele não é para sempre, as coisas na vida são impermanentes, as coisas passam. Então, de novo, o problema tem uma função, cumpriu a função dele, ele vai embora, ele deixa de existir, ok? E a gente aprende muito, cara, quando vai solucionar, quando dá solução de um problema. Porque a gente aprende a lidar com outros padrões, né? com outros problemas que tem o mesmo padrão, que tem a mesma base, as historinhas são diferentes, mas algumas estruturas alguns padrões se repetem aquela história da, da, da, da dos contos infantis né? mudam as personagens muda a historinha, mas a mensagem que está sendo passada é a mesma. os problemas são assim quando você não resolve aquilo ele vai em contextos diferentes em áreas diferentes da sua vida aquele problema se manifesta mas ele quer te passar uma mesma mensagem então ele quer te passar uma mesma mensagem você precisa ter olhos para ver então, o problema não é uma limitação, ok? Se você não está preparado para lidar com problemas, você não está preparado para lidar com a vida. Você não está preparado, preparada para viver. Então, anota aí a sua pergunta. Anota aí dicas para você lidar bem com os problemas. Então, ela está dizendo aqui que algumas vezes sente e pois mas acha tudo muito difícil de resolver. Isso é um significado que você dá, percebe? E aí, claro, eu vou falar disso aqui agora. Número 1. Um, assuma o problema como seu quando eu me lembro quando eu tive uma hemorragia cerebral quando eu tive um ABC hemorrágico sem ter nenhuma sem ter nenhuma nenhum histórico que justificasse aquilo nenhuma pré-existência que justificasse aquilo eu imediatamente em vez de ficar reclamando em vez de ficar porque eu porra logo comigo no momento mais produtivo da minha vida cara a primeira eu me lembro que a primeira coisa que eu disse para mim mesmo foi o seguinte porra se eu se eu estou passando por isso se isso aconteceu na minha vida, isto é meu. Então eu tenho alguma coisa a aprender com isso. O que há de positivo que eu posso extrair disso? Claro que não é nada positivo. Você tem em hemorragia cerebral, de uma hora para outra. E aí você é internado, um merdel danado, uma situação danada, um transtorno danado. Eu fui internado lá no Rio de Janeiro, eu moro em Teresópolis. Enfim, vocês imaginem o transtorno, filho na escola, a vida, a vida seguindo. Então não é disso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que experiência é maravilhosa, não, cara. Mas eu preciso extrair algo positivo disso no sentido de me fazer crescer, no sentido de me fazer evoluir, no sentido de eu pegar essa, esse limão, né, como diz o ditado, e transformar numa limonada, bicho. Agora você só faz isso quando você entende que aquilo é seu. Aquilo Se aquilo veio para você, você tem que viver aquilo. Eu acredito nisso, né, bicho? Eu não estou defendendo uma verdade. Eu estou defendendo um modelo, bicho, sabe? A gente cada um acredita no que quer. Então, se aquilo veio para a minha vida, não veio à toa. Há uma, há uma... Ora, se eu acredito que todo sintoma é uma comunicação de como você está em relação ao mundo, aquela foi uma puta comunicação, foi uma grande comunicação. Eu aprendi muitas coisas ali. Mas, para isso, eu precisei assumir o, o problema como meu. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, cara, para de reclamar, para de ignorar, para de fugir do problema, encare aquela situação, aquele problema como um desafio que você precisa vencer. Dica 2: encare o problema como uma oportunidade. Oportunidade de quê, também? Vou relacionar algumas. Problema a gente encara e corta, a cara. Eu vou ler depois com mais calma. Oportunidade de aprendizado. Oportunidade de autossuperação, bicho. Algumas pessoas têm, algumas pessoas têm compromisso com a perfeição. A perfeição não existe. Por que a perfeição não existe? porque nós somos guiados por modelo, modelos mentais, sabe, por mindsets. Então, o que para mim é perfeito, é sensacional, para você pode ser uma porcaria. Assim como uns gostam de ló e outros odeiam de lá do mesmo jeito. As experiências da vida têm significados diferentes para pessoas diferentes. Por isso que a, a perfeição nesse nesse nível de consciência, nesse nível de existência, não pode existir. Eu até acredito na perfeição num outro nível de existência. Então, mais, mais proveitoso, mais útil do que a perfeição que algumas pessoas buscam, está a autossuperação. A autossuperação é o compromisso de você ser melhor a cada dia, de você, de você a cada dia dar um passo a mais na direção da sua melhor versão. É a cada dia você dar um passo a mais na direção do melhor você dentro de você. Isso é auto-superação. Alguns param no caminho, eu acredito que alguns regridem, viu? Ah, tá. Algum, algumas filosofias não acreditam nisso, né? Algumas filosofias acreditam que você fica estagnado, mas não que você anda para trás. É muito interessante, Eu vou contar é, esse paralelo para vocês aqui. São os exemplos que me ocorreram, né? Então, os espíritas, por exemplo, não acreditam que você ande para trás, sabe? Eles acreditam que você chega num, num nível de evolutivo, você pode ficar parado ali a vida inteira, mas nunca andar para trás. Os hindus, algumas correntes hindus acreditam que eles acreditam na reencarnação. E eles acreditam sim que hoje você é gente, amanhã você pode encarnar, reencarnar como coelho. É muito curiosa essa, essa, essa visão de mundo, né? esse, esse modelo. Enfim, qual é a verdade? eu Não me interessa qual é a verdade. A, ambos são as verdades de cada um deles, né de quem acredita nelas. É, eu, Tamer, não acredito nem numa coisa nem outra. Eu acredito que... Aliás, está mais para o cara que acredita que o outro renasça coelho, renasça lagartixa. né Porque eu acredito que a pessoa anda para trás, sim. Eu acredito. Como é que isso se dá, Tamer? É muito simples, o sujeito começa a projetar a sombra dele. Ele se desconecta tanto da sua luz, porque, de novo, auto que é? É a cada dia dar um novo passo na direção da minha melhor versão. É a cada dia dar um novo passo na direção do seu melhor você, do meu melhor eu. Agora, na medida que eu vou chegando na minha melhor versão, eu estou chegando aonde? Na minha luz, bicho. Na minha luz, é óbvio na medida que eu me desconecto da minha melhor versão da minha pessoa de base da minha essência o que é a minha melhor versão a sua essência bicho na medida em que você se desconecta da sua essência você você projeta o quê? tá projetando o quê? Sombra, porra óbvio óbvio a sua sombra vem à tona então por isso que eu acredito que as pessoas regridem eu tenho uma crença não é de que a, a, a humanidade está avançando tecnologicamente está avançando em informação tá avançando cientificamente mas regredindo moralmente. Encare os problemas com oportunidade de crescimento e, sobretudo, de mudança. Mudança de que também da sua forma de funcionar, bicho? É porque, de novo, quando a gente fala de mudar, de mudar, de mudança, de mudança de se tratando de pessoas, de mudança pessoal, a gente não tá falando de mudar a pessoa, de mudar o sujeito, a gente tá falando de mudar a forma como a pessoa funciona. A dois a duas maneiras de funcionar na vida, ou você funciona certo, ou você funciona errado. Não tem outro jeito de funcionar, ou eu tô funcionando. certo eu tô funcionando errado porque que é que eu funciona assim ou acolá? por causa do modelo mental a modelos são feitos para dar errado e a modelo são feitos para dar certo então se aquele problema tá ali de novo ele ele ele tá te dando a oportunidade bicho de transformar a sua vida de passar a funcionar diferente só que você tem que ter olhos para ver isso é a ficar praguejando vai ficar resmungando vai ficar reclamando a vez focar no problema sabe foca na mudança que o problema é tá te propondo. Foca na mudança, na quebra de padrão de pensamento, de crença, de mais de sete. Eu odeio mais de sete. A né? galera que os cocôs debaixo do mindset, mais de sete, é, os cocôs aqui é gostam de falar. O negócio é modelo mental. Que, porra, eu estou no Brasil, eu falo português, então é modelo mental. É a sua oportunidade, bicho, de quebrar um padrão mental, de quebrar um padrão de funcionamento, sabe? Então encare, dica dois, a, a, a, o problema ou os problemas como uma oportunidade na melhor na pior das hipóteses a oportunidade cara de questionar a forma como você funciona porque se você já se der conta de que você está funcionando errado e onde já tá bom para você você pode até não saber o que fazer com isso sabe por também descobrir que eu tô funcionando errado aqui e eu não sei o que fazer então tá bom vou te dizer o que você tem que fazer agora mesmo que você não saiba e mesmo que você não tenha para quem perguntar bicho saber onde onde está o problema sabe porque é um ponto cego na sua vida, já é grande coisa, porque eu não consigo transformar aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não conheço. Número 3, foque em soluções. Por quê? Porque, presta atenção, o seu foco, a sua atenção, controla as suas emoções, as suas emoções controlam as suas decisões. Então, há emoções que paralisam, que são paralisantes, cujo movimento é de estagnação. Então, há, de novo, há emoções que vão estagnar você, vão paralisar você. Então você precisa saber para onde olha. Quando você olha para o problema, qual é a tendência? Paralisar, claro. Óbvio. Eu quero chegar daqui na porta, né? Daqui no outro cômodo. Eu tenho uma parede na minha frente, se eu olhar para a parede, o que, que eu faço? Porra, eu vou dar a na parede? Vou dar com a cara na parede? Absolutamente, vou ficar parado. Agora, quando eu começo a olhar... Vocês estão entendendo a metáfora? Quando eu começo a olhar ao redor, eu vejo que tem uma janela. Eu vejo que tem uma porta, sabe? Que Quissá tem uma ferramenta para poder quebrar a parede, fazer um buraco e vazar, porra. Agora, se eu olhar para o problema estritamente, a tendência é paralisar. Então, aprenda a... Isso, de novo, gente, isso é uma, é uma forma de funcionar, ok? É uma, é uma maneira de pensar. É um, é um, é um modelo de, de pensamento. A parar de olhar para os problemas e parar, passar a prestar atenção nas soluções. Parece simples, mas é um puta desafio. Requer treinamento, Requer é um novo aprendizado sabe quando, hoje, quando a gente fala de mudar uma forma de funcionar, de mudar um comportamento, bicho, é um novo aprendizado. Você vai desaprender tudo que aprendeu para aprender uma coisa nova. Porque quem faz o que sempre fez vai obter o que sempre obteve. Se você continuar funcionando do mesmo jeito, vai ter como resultado o que sempre teve na sua vida. Vai repetir os padrões e vai repetir o tipo de vida que tem. Dica 4. Acredite em você. O ego é uma construção, ok? Você tem uma autoimagem positiva ou você tem uma autoimagem negativa. Isso tem a ver, de novo, com crenças. Isto tem a ver com as suas histórias de vida. Isso tem a ver com as suas relações lá atrás que você repete aqui. Então, porra, você, você, você não precisa acreditar em ninguém, sabe? Mas você precisa acreditar em você, bicho. Porque se você não acredita em você, quem é que vai acreditar em você? Você que é pai e você que é mãe, eu vou te fazer uma pergunta. Como eu já fiz várias vezes para alunos meus dentro de salão de treinamento. Qual é a mensagem? Qual é a, a, a imagem e mais do que a imagem, a mensagem que você quer transmitir para os seus filhos? Porque se você é uma pessoa fraca nesse sentido, se a sua imagem, se a sua autoimagem é fraca, você se comporta mal, você se comporta para funcionar errado. E os seus filhos estão vendo isso e eles vão repetir isso. A chance maior de isso acontecer é enorme. É maior do que a impossibilidade, então a possibilidade dos seus filhos repetirem um padrão, repetirem essa forma de funcionar, é muito maior do que não repetir, nós somos os primeiros modelos, por isso eu digo sempre, o tripé da fudência é paz, religião e escola, então essas coisas todas que a gente aprende, essas crenças todas limitantes, vem daí, vem dessas coisas, acredite em você, se você tem dificuldade de acreditar em você, bicho, acredite em algo acima de você, é, pesquisas indicam que pessoas que acreditam em naquilo que é maior do que elas, naquilo que é mais forte do que elas, lidam melhor com seus problemas, inclusive com questões de saúde. Então, bicho, talvez você necessite... Sabe aquela história? Eu não estou de sacanagem, não, estou falando sério, não é brincadeira. É Aquela música, de, tem muitos anos, sei lá, tem 20 anos essa música. Abre aspas, eu era um bêbado, era um drogado, encontrei Jesus. É isso. Então, se você é sozinho não dá conta do teu recado, bicho... Vai buscar fora, vai buscar numa força maior do que você, vai buscar na sua fé, vai buscar na sua religião, vai buscar em algum lugar. Agora você precisa encontrar em algum lugar esses recursos, essa força para acreditar em você, para realizar. Porque se você não acredita em você, você não realiza nada. Então, é sozinho eu não consigo. Bicho, procure algo mais maior do que você, procure algo que está além de você, em que você possa acreditar, em que em, no qual você possa depositar a sua fé a sua energia, a sua força. Dica 6: aprenda a tomar decisões. Eu quando eu era garoto, 20 anos, 21 anos, eh, o meu padrasto tinha uma frase que era assim, ele dizia sempre assim: Decida, mas não deixe de decidir. De decida errado, mas não deixe de decidir. Que ele conta que quem falava isso era o pai ou a mãe dele. Então você vê que essa história já vem de longe. Mas é das das dicas dos, dos axiomas mais inteligentes decida errado mas decida bicho é faça algo diferente faz faça, faça alguma coisa sabe porque quem faz o que sempre fez vai obter o que sempre obteve então se você quer um resultado diferente você precisa fazer algo diferente e esta decisão parte de você porque quem pode escolher a, o que fazer na sua vida é você se há alguma coisa que você pode fazer no mundo se há alguém que você pode transformar, se há alguma realidade que você pode transformar, é a sua. Porque você é o sujeito da sua vida. Eu digo sempre isso para os meus. Enfim, para a minha audiência, para a galera que, que lida comigo. Eu não me arvoro em dizer que sou agente de mudança dos outros. Eu sou agente de mudança da minha vida. Da vida ali, eu sou um facilitador, sou um mentor, sou qualquer coisa que você quer Menos menos agente de mudança. Quem muda é o sujeito, por ele para ele. Então a única pessoa que você pode transformar é você, a única decisão que você pode é, tomar verdadeiramente no sentido de, de produzir transformação é na sua vida, bicho. Então decida, tome decisões, sabe? Para de olhar o problema tome decisões. Dicas extras, número um, tenha um mentor, é porque alguém é um orientador, um mentor é um orientador, não é um cara para te dar conselho, né? a vida é muito cara para você ficar recebendo um conselho recebendo palpite, conselho no, seguinte, no sentido de palpite, então repetindo, conselho no sentido de palpite, né? não estou aqui para ficar dando palpite nem para receber palpite sobre a minha vida, procure um orientador, alguém capaz que já venceu esse mesmo desafio é, diante do qual você está, então você está diante do desafio, alguém já viveu aquilo, alguém já experienciou aquilo, alguém, já, alguém conhece o caminho mais fácil de passar por isso, é, e aí você peça uma orientação, você modele esta pessoa, ou seja, adote essa pessoa como modelo e repita o modelo mental, a forma de funcionar dessa pessoa. Gente, a vida, a vida é um, um, um padrão de modelagem. Nós estamos o tempo todo reproduzindo modelos. Ou os modelos que são feitos para dar certo, ou os modelos que são feitos para dar errado. Essa é a vida. Você é fruto dos modelos que você introduziu, introjetou, Introjetou, melhor dizendo, e está repetindo. É isso que a vida é. Só que agora você é uma pessoa consciente, uma pessoa adulta. Né? Então, teoricamente, você tem condição. Antes você fazia essa modelagem inconscientemente. Hoje você escolhe conscientemente. Ou melhor, hoje você pode escolher conscientemente em quem você vai se esperar. Porra. Quem são as suas referências? Diga do Tamer. O problema do medíocre são as referências. É... As nossas referências definem a nossa forma de funcionar, muitas vezes. Até que a gente encontre a nossa pessoa de base, até que a gente encontre a nossa melhor versão, sabe? Então, de novo, o problema da gente são as referências que a gente tem. E toda referência está se referindo a um modelo de funcionamento, a um mindset, a um modelo mental, uma forma de funcionar. Segunda dica extra, a mais importante delas todas. Eu vou repetir, a mais importante delas todas. Se você quer mudança, se você quer mudar, se você quer funcionar direito, mude o seu modelo mental. Como é que eu faço isso? Mude o seu mindset, mas não é com frase de efeito que você vai mudar mais esse modelo mental. Não é com essas frasezinhas de, de efeito dos co não, Absolutamente, absolutamente. Você vai mudar o modelo mental a partir do autoconhecimento e a partir do autodesenvolvimento. Autoconhecimento para você identificar o problema, né? Para você identificar o que é que está fazendo você funcionar errado. Identificar o padrão que está gerando aquela resposta que se repete o tempo todo. E o auto desenvolvimento para você aprender a funcionar certo. Para você aprender como é que você vai fazer. Porque às vezes, eu, de novo, eu estou diante do problema, mas não sei o que fazer com o problema. Então não adianta nada. Eu sei qual é o problema, sei qual é a doença, mas não tenho remédio para tratar. Faço o que Eu não faço nada, né? Continuo. Está melhor um pouquinho, porque pelo menos eu já sei onde é que está doendo. Mas eu preciso saber o que fazer com aquilo. Então, o, auto, o desenvolvimento pessoal, queridona, queridona, é uma questão de vida, é uma questão de sanidade mental, é uma questão de plenitude. Não há plenitude sem autoconhecimento, sem autodesenvolvimento. Nós estamos falando sobre o tema Você é maior do que qualquer problema. Perguntas. Eu não sei lidar com essa tal tranquilidade da vida. me macê do Você está falando da tranquilidade externa, queridona? É, não sei lidar em que sentido Há uns filtros de linguagem que a gente usa Um deles é a omissão Omissão, é, é, todos nós utilizamos É quando a gente diz uma coisa achando que deu todas as informações E nem sempre é assim que acontece É por isso que as pessoas às vezes brigam né? Mas eu falei, não, você não falou não Eu disse, não, eu não disse Porque pô, você acha que disse, na verdade não disse nada Então o que eu quero dizer é Eu não estou entendendo o que, que você está é, a, a que você se refere quando você fala de tranquilidade de vida Se é interna ou se é externa Tá? E aí, se você quiser explicar, eu respondo melhor depois. Problemas seriam acontecimentos que nos desafiam e nos deixam sem recurso. Ele te desafia, bicho, mas ele te deixa sem recurso se você não tiver recurso, porque a falta de recurso ou a presença de... Quando ele está falando de recurso, ele está Joaquim Júnior, queridão ele não. está falando de recursos mentais, sabe? É, você só não, aceita... não existem pessoas sem recursos, existem estados mentais sem recursos. Então, qual é a diferença? É olhar para o lugar errado. Então, de novo, se eu olho para o problema, estou paralisado, não tem recurso, fudeu, fudeu vou de caçar oleia, acabou, eu tô, tô, não, vejo solu, não vejo saída, foi a metáfora da porta que eu usei agora há pouco. Então, a questão de ter recurso diante de um problema ou não ter, é recurso mental para lidar com ele, é uma questão de foco. Agora, é claro que você tem que ter ferramentas para acessar o recurso, né? Aí entra o autodesenvolvimento desenvolvimento Eu estou falando de pessoas autodesenvolvidas. Né? O sujeito que sabe, ele tem controle, ele tem gestão do seu foco, ele tem gestão das suas emoções, ele tem gestão das ferramentas que ele tem já na caixinha de ferramenta dele. Ele está diante de um prego, ele saca um martelo, ele está diante de um parafuso, ele saca uma chave de grifo. acho que chama chave de grifo sei lá. Percebe? Ele sabe usar a ferramenta certa para tudo que se quer, João Guimarães Rosa. Para tudo que se quer, a ferramenta se tem. Fábio Eloy, o problema é a mentira da zona de conforto. Exatamente, por isso ele produz mudança. Por isso ele produz mudança. Porque dentro da zona de conforto não há mudança. Daniel Bolite. A dor de não focar e resolver o problema geralmente é maior do que a dor de solucionar logo... Porque logo aquele problema... A dor de não focar e resolver o problema geralmente é maior do que a dor de solucionar logo aquele problema. Exatamente. Eu digo sempre isso. Dica do Tamer. Eu prefiro ficar vermelho um dia do que amarelo a vida inteira. Exatamente isso. Há pessoas que vão ficando amarelas a vida inteira, né? E apodrecem antes de amadurecer. Camila Baltazar. Bateu do eu, pega que é teu. Axé. Monique Fernandes e também vou chegar na próxima Masterclass falando onde estou funcionando errado para você me ajudar a mudar ela tá falando da Masterclass da jornada da Plenitude a Monique tá na turma 1 um da enfim fez metamorfose fez, fez plama, tá na turma 1 um da jornada da Plenitude tá em todas as lives aqui é uma queridíssima e é uma figuraça muito bem humorada tá bom queridona tamo junto Monique Fernandes novo eu acredito na filosofia de Kardec Chico Xavier tudo passa e se está aqui não é à toa isso eu também acredito Ninguém veio, veio aqui de, a passeio, né? ninguém veio, veio a vida a passeio. Cristina querida queridona, não vejo como regressão, nós não avançamos como alguns de nossos parceiros de existência avançam. É, não vejo como regressão, nós não avançamos como alguns de nossos parceiros de existência avançam, não teremos como acompanhá-los. Provavelmente estaremos no meio de pessoas menos evoluídas que nós e então seremos obrigados a conviver com irmãos mais primitivos que nós. É, eu não quero não, eu quero andar para frente, eu quero conviver com gente mais evoluída do que eu, porque essa é uma maneira também da gente evoluir, né? Silopes, ah, eu tenho aprendido muito com você, que Deus abençoe muito a sua vida, axé, obrigado, querido Ana. Monique Fernandes, costumo dizer, se a gente não decide, a vida decide pela gente, claro, aí quem garante que ela vai escolher o que a gente quer, aí é do jeito dela, querido Ana. É, do jeito dela, ou você toma a tendência antes, ou por você, por isso que eu digo, Procura um caminho de autoconhecimento, de desenvolvimento, porque um dia a vida te atropela. E quando ela te atropela, do jeito dela, na hora dela, do jeito que ela determina. Quando é do nosso jeito, é mais confortável. Quando eu tomo a decisão de buscar um caminho de autoconhecimento, é aquele que eu escolhi, é aquele que eu quero, é aquele com o qual eu me afino, é aquele com o qual eu me adapto. Aí eu vou vivendo, vou levando a vida, vou deixando a vida não me levar. Né? vou naquela filosofia de botiquinho, vou lá. Um dia a vida vem e atropela. E me dá um caixote daquele que aí, do jeito dela, vai me jogando onde ela achar que deve. Alessandra Vilares, você não muda a gente, mas ajuda a mudar. Meu marido já te ama, Axel. Um beijo pra ele eu também, querido. <risos> Rafael Veríssimo, respira muito no momento da raiva. Não tomar atitude de cabeça quente, foca apenas na respiração por um tempo. Perfeito, Rafael. Acalmaria das emoções. Queridona, o problema não são as emoções, é como a gente lida com as emoções, é o que a gente faz com as emoções, sabe? É, é isso aí. Ah, essa, esse, esse como é que chama essa, essa montanha-russa das emoções é muito é muito é uma grande experiência na minha opinião dica do Tanner abre aspas problemas podem ser grandes oportunidades de crescimento desenvolvimento e evolução é apenas uma questão de perspectiva fecha aspas problemas podem ser grandes oportunidades de crescimento desenvolvimento e evolução é apenas uma questão de perspectiva é, a galera agradecendo Caio, Ferreira, André Moura, Núbia, Valeu Gente, Queridona, Rafael Veríssimo, enfim, a turma toda. Muito obrigado a você que está seguindo aqui no Instagram, no YouTube, enfim. Muito obrigado a todos vocês, muito axé na sua vida. Grande abraço. <fixos>